Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos aqui, vamos fazer um servicinho, um jogo rápido, um negócio simples para poder não ficar tanto tempo sem vídeo uh, Agradecer muito ao pessoal que tem mandado coisas bacanas Aquelas que tem alguma coisa, sei lá, tem necessidade de falar algumas coisas Eu respeito também é, alguém tem que respeitar alguém, né? Então eu te respeito. Ah, queria mandar um abraço também pro pessoal do Grupo Sapateiros do Brasil. Muito obrigado, porque é extremamente honrado com o convite de participar desse grupo. Ah, é esse tênis, um tênis comum, que o meu cliente pediu Para fazer o quê? Aumentar 5 milímetros aqui. Ele é um senhor. De uma certa idade, aliás, todo mundo tem idade, né? senão não, morre cedo. Mas ele é um senhor que tem um, uma, um senhor idoso que quer uh, um aumento aqui. Ele quer se sentir mais confortável e sabe que a gente sabe fazer isso daí. Eu vou iniciar com EVA Azul. E aí alguém pergunta, Ué, EVA Azul é... Isso daqui é aquele tapete de escolinha de pré-primário, né? É aquele tapete confortável. Então vamos fazer aquele esqueminha. Vamos tirar o som. Aliás, aqui desse lado. Vamos tirar o som. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, minha gente, meu rapaz, minha moça, meu senhor, minha senhora, nós temos aqui saltos nos tênis, ele vai ficar satisfeito, é o que eu espero, eu espero muito. Você ficou satisfeito com o vídeo? Você gostou? Se você gostou, clica lá no joinha. Não gostou? clica assim, mas aí explica, não vai falar aqui, ó, oh, mas é muito, o som tá alto, abaixa o som, minha querida, abaixa o som, meu querido, pega, ah, oh, tá muito, muito devagar, pega, acelera, vai lá, acelera, vai, vai dar tudo certo, certo? Não se pode agradar a todo mundo, mas eu tento pelo menos fazer o meu serviço e mostrar pra você, quem sabe você... É, aprende isso daqui Você quer aprender outra coisa tal tá? E eu também aprendo Ainda mais que agora eu estou No grupo Sapateiros do Brasil Falou